E aí pessoal, eu assisti esse filme e acabei descobrindo um acervo super interessante de comédias diferentes na Amazon na HBO. Uh, é o Stark e Hutch de Justiça em Dobro, que era uma série dos anos 70 de dois policiais bem desastrados, e aqui a gente tem o Ben Stiller com o Owen Wilson, que eu achei muito engraçada mesmo, assim, bem legal. O elenco também é muito tri. Tem o Paul Michael Glasser, o David Soul o Vince Vogue também, um, nossa, tem muitas pessoas da comédia nesse filme, eu amei, assim, bem engraçado, tem o Snoop Dogg, tem o Jason Bateman, o Terry Crews não podia faltar nessa, né, como sempre, nossa, assim, muita, muita gente legal e aí as referências do filme também são muito tri para quem assistir a série deve ser mais legal ainda eu não assisti então eu não sei mas é uma viagem assim né o filme é muita viagem mas tem referências de músicas super legais tem um, ali um combate de dança igual os embalos de sábado à noite com as músicas do disco inferno ou eles andando disfarçados de crazy rider com as motos Sony Share, é muito legal, é, assim, pra quem gosta de nostalgia vintage, é bem legal. E eles ficam ali tentando desvendar as coisas, mas daquele jeito totalmente desastrado. Então, procurem lá na HBO, tá cheinho de filmes de comédia super clássicos, vários clássicos que eu não assisti ainda, então eu vou trazendo aqui pra vocês.